Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Hoje, estamos aqui na Overpass Galera, como vocês puderam ver no título do vídeo Eu vou ensinar vocês, ou ajudar vocês A jogarem de rotator aqui nesse mapa Que é uma opção que eu fiz, inclusive em 2017 Quando a gente conseguiu ganhar os títulos pela SK Game. E eu acredito que eu tenho, eu tenho coisas aqui Que podem talvez ser úteis pra vocês Aí no time de vocês, beleza? A primeira coisa é que o cara que joga, na verdade são três cara B E o cara que é mais próximo De jogar na A ou rodar pra A É o cara que se a gente fala que é o rotator, né? E existem coisas aqui que você precisa combinar você precisa ter uma comunicação ampla dos caras da B O que, que eles vão fazer E sempre perguntar se os caras da A vão precisar de você Isso aqui é impossível você, Esse aqui é um mapa impossível de você não jogar time Sabe, o A fazendo uma coisa em base da B E a B fazendo uma coisa em base da A Acho que é uma coisa que precisa ter As bombas são o seguinte, Essa aqui é a mais bom que você taca, galera Que ela caia no sapão Eu já vou mostrar pra vocês, ó Ela vai bater aqui no... No, no, no bagulhinho do trem aqui E vai cair no sapão Eu não sei porque, diabos, ela caiu errado Vamos tentar de novo aqui Vamos ver se ela cai certo agora. Aí, ó. Pronto, ó. Caiu certinho, tampou aqui o sapão. Você vê como é rápido e, cara, isso aqui, não, você, ela explode muito antes dos terres chegar lá. Então é mais bom que, tipo assim, você pode vir aqui, galera, você trava no lixo e mira mais ou menos aqui. E jump troll. Você pode trocar ela e vir pra A, você pode trocar ela e fazer o seu roteiro normal. Simples, tipo, você pode fazer o que você quiser com esse smoke e travar o um rush dos caras, enfim. Isso é mais bom que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber é essa molotov aqui, galera, ó. Você vem aqui e taca essa molotov no esgoto, né. Eu gosto de parar aqui, ó, pra tacar ela rapidão. Eu só encosto na porta aqui e miro nessa varanda aqui, na segunda varanda, e taco é uma boa molotov, você taca pra impedir que eles dominem rápido, pra você ter uma informação, e basicamente o roteiro, galera, é o um cara que vai estar tá aqui mirando esgoto, pulando, vendo se tem pegando info, sempre comunicando se tem ou não, se pode ter ou não, ou como eu fazia nesse CAI 2017, eu ficava aqui suportando o meu time, eu ficava tipo, mais ou menos aqui do céu, olhando, quando a galera começava a entrar sapão, eu sempre tacava uma mais pouco por exemplo, desse tipo aqui, pro taco ou pro code. onde ela vai cair, aqui na frente, que vai meio que travar os terres aqui pra esse lado, eles vão forçar Vai forçar eles virem pra cá, enfim. Ou tacava uma, uma flashzinha aqui, galera, ó. Pra galera, pro taco fazer o pique no sapão, pro taco fazer, pular essa smoke, enfim. Então eu sempre parava aqui, ó, mais ou menos aqui nessa porta e tacava aqui na pontinha do telhado. Ela, vai, ela pode cair de vários jeitos, galera, mas tipo, vai dar uma travada nos testes, beleza? Então você pode jogar daqui de cima, você pode suportar a galera ali de baixo, depende do que você vai fazer. Tem mais book do sapão que você pode fazer daqui também, ó. Eu venho aqui... Alinho aqui com essa, com essa grade aqui, mais ou menos. E ponho é, a mira mais ou menos aqui, galera. Eu não, eu não alinho com nada, basicamente, mas... Eu tento pôr uma, a mira mais ou menos aqui. Vocês peguem aí no, é, no de vocês. Onde vocês podem pegar um ponto de referência. Vou puxar a granada aqui, ó. Vocês veem mais ou menos onde vai estar. E taca a smoke. Essa smoke aqui é mais bom que você também cai no sapão, ó. Ela trava o sapão. E, tipo, por exemplo, você pode vir aqui e você pode tacar seu smoke aqui e correr pra A, beleza? Então, tipo, existem várias bombas que você pode suportar seus amigos. Normalmente, galera, eu fico aqui. Quando tá muito, tipo, três caras tão dominando a A e tão fazendo pressão de esgoto aqui. Eu sou um cara que não... Eu não fico... É, num lugar parado só, eu sempre, às vezes eu fico aqui com faca na mão, esperando pra ver o que, que vai acontecer, entendeu? Se, por exemplo, algum amigo meu vai morrer na A, se, por exemplo, algum cara vai morrer pescado na B, eu já tô perto dos dois pra poder dar um help, entendeu? então Então, tem muita situação que os caras da A tão lá, morre um, e os TRs vão acelerar porque eles mataram um, e eu já tô aqui rapidão pra dar o back, então, tipo, é eu... o... Uma coisa boa de você se fazer, de você fazer, na verdade, pra poder ajudar seu time, tá bom? E é isso, galera. Acho que não tem muito mais o que fazer aqui, não. Aqui aí, o resto são jogadas avançadas que você pode combinar com seu time aqui na A, principalmente. Você vai ser o terceiro cara que você vai poder ajudar seu time. E, de resto, você é o cara que vai estar tá ajudando mais a B do que a A, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!